fala aí família de loucos por drywall tudo bem tô aqui para dar uma super dica para você como fechar é, buracos né como fazer um reparo no drywall com apenas dois ingredientes ok mas antes de eu falar desses dois ingredientes eu quero te falar eu quero te pedir que você que não é inscrito no canal se inscreva se você não deixou o like Senta o dedo no like, isso é de graça, tá bom? E deixa aí teu comentário, galera. Então bora lá, pessoal. Deixa eu falar desses dois ingredientes. Cara, bota uma coisa na tua cabeça. Para fazer uma boa obra de drywall, ela começa com um bom perfil, ela começa com um bom parafuso, ela começa com a uma, com uma placa correta, né? Com a placa correta, com o perfil correto, com tudo correto. E quando chega lá no final, pessoal, no acabamento, tem que ser o acabamento correto, tá? Tem que ser uma massa para drywall, não pode ser qualquer massa. Tem que ser uma massa de qualidade e massa de qualidade, pessoal, com bom preço, tá? E uma massa com qualidade, a massa Max Crew, que você tem ela aí no balde de 5 kg e tem no balde de 15 kg e 28 kg. Massa boa, com um preço bom. Primeiro ingrediente é uma massa boa. Agora, um outro ingrediente que você pode utilizar, pessoal: você pode utilizar para fazer o seu reparo o próprio gesso que você cortou ali e de repente colocar um perfilzinho por trás, tá bom? Mas eu quero te mostrar que esse corativo aqui, tá que é da for e você tem ele aí com... esse daqui é o de 15 centímetros, 15 por 15 centímetros, mas se você, se você quiser, tem outros, tem outros tamanhos um pouco maior do que esse aí, para você fazer um reparo de forma rápida. De repente, pessoal, é um reparozinho ali que precisou tirar uma caixinha de luz, eliminou ali uma uma caixinha de tomada de interruptor precisa fechar uma coisa pequena ou então abrir um pequeno buraco ali devido é, é, fazer algum processo ali no, no na tua parede ali ou no teu fogo e agora tem que fechar algo pequeno 15 por 15 20 por 20 você consegue fechar facilmente tá com esse curativo e com a massa max creio tá bom então bora lá ver na prática se isso aqui funciona se, essa, se esses dois ingredientes são bons então bora lá para a técnica. Então bora lá pessoal, é, vamos mostrar aqui na prática, tá? Então olha só, uma coisa que muita gente não se liga, mas é muito procurado, tá, é, por clientes, é pessoas para fazer reparos. Por quê, pessoal? Nem todo profissional quer fazer reparo, né? Mas vale a pena. Eu posso, o, eu posso usar tá? a massa Max Crew. E, e esse curativo numa situação como essa aqui, ó? Faz de conta, é. Eu não, eu, eu, por algum motivo, eu não quero mais essa caixinha aqui de luz, né? Essa caixinha de interruptor, perdão, né? Ou, ou, ou interruptor tomada, né? Aí eu tiro aqui, tá? No lugar de eu vir aqui tampar com um pedaço de gesso, eu posso usar o curativo, tá? E também faz de conta, abrir aqui um quadrado aqui na minha parede ou forro. Eu posso com a mesma placa, tá pessoal? A mesma placa. Sempre fica aqui a dica para vocês: marque o lado da placa. Que aí fica mais fácil para você depois colocar ela no lugar, né? Eu posso colocar um pedaço de perfil aqui, ó. Um do lado, outro aqui do outro. Parafusar a placa no lugar, né? E venho com a fita e com a massa Max Crew. E fechei esse buraco. Mas faz de conta, eu não quero é, ter o trabalho de colocar perfil, então eu não tenho essa habilidade, não tenho as ferramentas, né? não tenho uma parafusadeira, não tenho uma tesoura. E eu quero tampar esse buraco, tá? O que, que eu posso fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar esse curativo aqui, né? Tá? O produto aqui. Ele já vem com uma cola, tá, pessoal? Tu vai soltar aqui, ó. Ele tem uma cola aqui, ó. Vai vir aqui, ó. Colou aqui. Show de bola. Aí, o que que eu vou fazer agora, pessoal? Agora eu vou pegar a minha massa Max Crew, tá? E aí, por que que eu indico a Max Crew, Pessoal porque nesse momento não pode ser uma massa toda molenda, uma massa é, é uma consistência ruim porque senão não vai funcionar tá tem que ser uma massa com a consistência boa tá aí eu vou pegar aqui a minha Max Crew. tá sempre que eu abrir a massa pessoal eu vou dar uma mexida nela tá isso é isso tem que ser feito tá se você tiver na obra com, com o batedor de massa, você bate a massa, deixa ela descansar ali por uns 10 minutos ali, 15 minutos, tá? Depois tu usa a massa. Mas ela tem que ter essa consistência, ó. De não ficar escorrendo pela, pela, pela espátula ou pela desempenadeira, tá? Então, coloquei aqui, ó. A massa, ela tem que ter essa consistência, tá? Tem que, um, tem que ser uma massa de qualidade. que é aquela massa que fica escorrendo não funciona, tá? Aí, eu vou vir aqui, pessoal, tá? vou. Apliquei a primeira mão. Vou esperar secar. Depois, venho e aplico uma segunda mão, tá ok? Deixa só dar uma puxadinha aí. Pessoal, dá para ver que usando esses dois ingredientes aí, muito simples, né? Que é o, que é o reparo da Adfor e a massa Max Crew, você consegue fazer um reparo rapidamente na, no, na sua parede ou no seu teto de drywall sem precisar se preocupar de fazer parafusamento, tá ok? Fica essa dica aí, mais uma vez nós indicamos a massa Max Crew para você, é lojista, para você... Instalador de drywall Usar uma massa de qualidade com bom preço É Max Crew Vou deixar o link da Max Crew aqui embaixo Para você poder visitar lá o site Da Max Crew Um abraço para você Que como eu é louco por drywall